A maioria dos super-heróis tem seu parceiro, certo? E você, cabeleireiro, precisa de um par compatível em qualidade e performance na hora de preparar o seu pote colorante e a sua coloração. Para isso, a Soul Hair Professional desenvolveu uma linha completa de água oxigenada à altura dos nossos pós descolorantes e colorações que vai de 5 até 40 volumes. Antes de saber mais, curte esse vídeo e se inscreva nas nossas redes sociais para acompanhar os conteúdos que preparamos para você. A nossa x ajuda a preservar a saúde dos fios na hora da transformação, retém a água da fibra, pois conta com óleo de macadama e lanolina em sua composição, evitando danos extremos na hora de colorir e descolorir os fios, além de uma consistência mais cremosa, para que seu produto não fique muito aquoso, facilitando a sua aplicação. Ficou alguma dúvida? Então deixa aqui nos comentários. E você que já faz uso dos produtos da Sohair e gostaria de compartilhar seus resultados em nossas redes sociais, é só divulgar os seus vídeos usando a hashtag Sohair Academy. Um beijo da Tá e até o próximo!